Vindo ao canal, esse é o canal Trabalhar em Casa Ganhando, tá? E hoje eu tô gravando esse vídeo é porque eu quero falar um pouquinho sobre YouTube, certo? É muita gente não trabalha com YouTube, é né? fica perdendo muito tempo trabalhando com Facebook. Vou te falar uma coisa sobre Facebook. Facebook, hoje, se você quer ter um negócio online, se você quer trabalhar com internet, se você quer. É mostrar produtos para a sua audiência se você quer criar uma audiência esquece o Facebook esqueça esqueça trabalhe com Instagram trabalhe com principalmente com YouTube mas principalmente é, tenha é, é, compre um domínio uma hospedagem faça um blog seu eu há muito tempo eu estava contra blog é, mas de acordo com o que está acontecendo no Facebook hoje é, é melhor você ter um blog é, e pagar 26 reais ou 27 reais numa hospedagem Do que você correr o risco de perder todo um trabalho Como aconteceu comigo é, Perder um trabalho aí de 2, 3 anos certo, Por causa de uma política do Facebook Então é, me desculpe, mas infelizmente eu sou obrigado a falar Mas o objetivo do vídeo não é esse não o objetivo do vídeo é que você trabalhe com o YouTube, tá? O YouTube, ele tem é, se mostrado, pra mim pelo menos, e eu também não sei se vão mudar as regras do, do, do YouTube, mas por enquanto não mudaram nada, então dá pra usar, certo? A respeito de você trabalhar com o YouTube, a respeito de você é, mostrar produtos e serviços, certo? Criando, criando vídeos, vídeos review, por exemplo. Tá? É, os vídeos review nada mais são do que você pegar é, um produto ou um serviço o que for e fazer um, um reporte desse, desse um feedback né? é, sobre esse produto ou serviço, né? fazer um vídeo ali de dois, três minutos, até um pouquinho mais é, e colocar no YouTube, mas o essencial aqui é a técnica de. Você vai ter que utilizar palavras-chave, correspondentes e é, muita pesquisa para saber o título, o melhor título que se adequa ali ao seu vídeo e qual a melhor estratégia de SEO, tá? SEO. Procure aí no YouTube SEO, S-E-O, certo? Se você dominar a técnica de SEO, é, as chances que você tem de ter sucesso e vender produto com o YouTube. É muito grande, né? Então, é, eu quero aqui é, ser sincero com você, certo? O YouTube hoje é a bola da vez. Isso aí porque o Facebook tem muita, tá com muita regra, né? Por causa das fake news. E o YouTube, por enquanto, está trabalhando, deixando trabalhar livre. Então, a bola da vez é o YouTube, tá certo? Então, se, então se, se o YouTube é a bola da vez, é interessante que você trabalhe com essa ferramenta que é incrível, certo? E que tem me ajudado muito, muito, muito, muito. Então, é o seguinte, é, por isso que se você não sabe trabalhar com o YouTube, eu quero te recomendar aqui o, o curso, é um curso muito barato, certo? É, que é o Mestre do YouTube, certo? Eu vou te deixar o link aqui abaixo, aqui, ó. É, se você quiser aqui abaixo. Aqui. Se você quiser conhecer o Mestre do YouTube, certo? É um, é, um, é um curso muito bom, que é um curso básico, porém, ele é bastante interessante, bastante dinâmico e ele vai ajudar bastante, como me ajudou, tá? Como me ajudou, tô sendo sincero aqui, certo? O Mestre do YouTube vai te ensinar a você fazer SEO nos seus vídeos, você fazer vídeos é, interessantes para a sua audiência e principalmente mostra que você nem precisa fazer vídeos para conquistar uma audiência tá certo então é mestre do youtube o link está aqui abaixo certo só clicar lá que o curso é muito barato e é bastante interessante para quem quer trabalhar com internet marketing tá bom muito obrigado um forte abraço e até mais